Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro lições bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. O textual está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e o versículo 4. Está escrito assim, E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Verdade prática? Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A leitura bíblica em classe está na, na 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 a 17, versículos 22, e ainda 1 é, livro de Samuel capítulo 8, versículos de 1 a 3. É, é bom a gente sempre falar isso, não é 1, é 1 livro de Samuel, Tá? Muito bom. O é, objetivo dessa lição é apresentar o conceito da paternidade segundo a Bíblia. Segundo, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. E terceiro, destacar a importância e valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Professor Joás, para mim, essa é uma das mais importantes lições deste trimestre. Quando se trata aí é, dos relacionamentos em família, É a importância da paternidade na vida dos filhos. É tão importante essa figura paterna que hoje, sem sombra de dúvida, um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando na sociedade é exatamente essa ausência dessa figura paterna. E um exemplo claro está na nossa leitura bíblica em classe, 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 a 17, versículo 22. E ainda no capítulo 8, desse mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Nós vemos aqui a ausência dessa figura na vida dos filhos e as consequências que isso gerou na vida desses meninos. Lição muito boa, né? Com certeza. É, a gente vê é, uma, um pai ausente, né? o quão, o quão é, prejudicial isso pode ser né? na, na formação do caráter moral até da, da trajetória de vida de um filho né, que vive com um pai ausente. E aqui a gente, é, falando de, de um pai ausente que é um sacerdote de Deus, né, e ambos aqui, né, os pais apresentados aqui, são assim, é, se dedicaram muito ao ofício, ao, ao trabalho, à obra de Deus até, que é uma obra nobre, é um trabalho nobre, mas é, a própria Escritura diz para não fazer isso. Uhum. É, quando, quando o apóstolo Paulo vai falar de chamado pastoral, chamado é, até para ser diácono, para qualquer função na igreja, né, a primeira, o primeiro requisito é ser bom pai, ser bom marido. Né? É, então, é, esses, esses dois sacerdotes das, das histórias que nós vamos ver aqui nessa aula, eles andaram um caminho inverso, né? eles se dedicaram mais ao ofício, mais à obra do que à família. E isso trouxe prejuízos terríveis. Né? Bom, professor, sobre isso que nós vamos falar, uma lição muito boa. Lembrando que nós estamos falando sobre relacionamentos em família. Já estudamos até aqui sete lições e vale a pena a gente dar uma frisada bem rapidinho. Quando a família age por conta própria, nós estudamos aí sobre Enimelec, né, sobre os filhos e a, a, como isso sucedeu. A lição de número 2 é a predileção dos pais por um dos filhos, ciúme, o mal que prejudica a família, ídolos na família, motim em família, pais elosos e filhos rebeldes, lição muito boa. E a última que estudamos o relacionamento entre nora e sogra. E agora a importância da paternidade na vida dos filhos. Professor, eu vou ler a introdução e já falo que aqui na nossa igreja, como em todas as ADECs, nós temos aí um curso que é o Casados para Sempre. E dentro desse curso, são três lições, e uma das lições fala da, da, dos papéis pai e mãe. E essa lição, praticamente, eu lembrei muito, quando eu passei por esse curso, eu lembrei muito dessa lição dos papéis qual é o papel do pai, qual é, a, qual é o papel da mãe e qual é o papel dos filhos também dentro do relacionamento? Hoje nós vamos falar dos pais. Muito interessante. O é, um curso, é, não, ele, ele já é auto recomendável, né? Uhum. É, só procurar saber a reputação desse curso aí. É, e a DEC fez boa coisa, né? Abraçando esse curso. E muitas famílias têm sido restauradas, têm é, sido têm se tornado mais funcionais uhum. né, por causa dessas lições. São lições bíblicas como que a gente está vendo durante esse trimestre. Aí. Por que, que eu estou dizendo isso, professor? Talvez você tenha é, uma dificuldade em família, algum conflito. Isso é muito comum entre as famílias. Se você quer uma ajuda, ligue para a gente, nos procure aqui no escritório. Procure saber sobre esse curso, que é uma benção para as nossas famílias. Eu já fiz, professor Joás também já fez, é um dos monitores. E é uma recomendação muito alta Fale com a gente E procure se inteirar tá, Sobre esse curso Que vai ser bênção para a sua família Vamos lá Nessa lição focaremos duas famílias Que tiveram problemas na formação de seus filhos Na família de Eli Seus filhos Ofini e Fineias, Sob a conduta negligente do seu pai Tornaram-se profanos No exercício do sacerdócio Na família de Samuel seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja, local e das instituições educativas. O núcleo é a família, professor. Nós já discutimos isso aqui, é, nós não vamos agarrar nesse ponto. Mas se a família não vai bem, a igreja ou, ou qualquer outra instituição, muito menos. Nós vemos exemplo aí, né? Dois sacerdotes de altíssimo nível, alto gabarito, né? Uhum. É, nós estamos falando de, de Eli de Samuel, né? São, é, assim, um patamar é, elevadíssimo né? no que diz respeito ao sacerdócio e é, homens de Deus, né? Comprovadamente homens de Deus e homens que Deus usa extraordinariamente. E, assim, são sacerdotes e, por por negligenciarem os filhos, né, a educação dos filhos, é, é justamente no ofício que eles é, mostram os maiores prejuízos. Né? É, você vê, Ophine e é, não têm o mínimo respeito pelo Deus do Pai, né, não tem o mínimo respeito pelo culto, né, eles profanam o culto de Deus. É, e são filhos de sacerdote. Né? O Joel e Abias são filhos de, de um, uma figura iminente em Israel, né? a figura de Samuel é uma figura forte, imponente, né? o homem de Deus, e as práticas deles como os juízes, né? é, o que chega aos ouvidos do pai, suborno, profanação também, né? é, perversão da justiça, avareza, muito complicado, né? se dedicar tanto a um ofício, a, a um trabalho e ver nesse mesmo ofício, nesse mesmo trabalho, os da própria casa né, prejudicando, é, deturpando, profanando né, e mostrando é, o pior lado que existe né, no, no ofício que esse pai se dedicou tanto mas é porque faltou dedicação à família. Né? A família deve ter um, deve ter um, um foco de cuidado maior. Né? E se era assim nessa época, se era assim nessa época de Eli, de Samuel, quanto mais hoje né, que os dias são maus e que nós vemos tantos ataques à família ao mesmo tempo assim, né, direcionados à família. Então é, essa lição é de suma importância e é urgente... A gente discutir esses assuntos que estão aí com mais cuidado, né? A gente aqui não tem tanto tempo para isso, mas nós temos a, a EBD, né? Tem mais tempo presencial, quem quiser estar tá com a gente, né? É, com certeza, isso aqui vai render muita discussão na sala muito, de aula, né? Muito, muito. É, vamos lá. Capítulo 1 a paternidade dentro da família. São três tópicos. O primeiro, a primeira família... O segundo tópico, a falta de autoridade no lar E o terceiro, os problemas de uma paternidade ausente Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva Inicialmente gerou dois filhos Formando assim a primeira família Gênesis 4, versículos 1 e 2 No princípio da humanidade, a figura do pai definia se como líder dentro do lar Responsável por prover alimento e cuidar da segurança da família O papel da mulher era o de cuidar dos filhos da casa e ser ajudadora do seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida iribada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Geralmente a gente não lê todo o tópico por causa do nosso tempo, mas essa, essa introdução, e esse primeiro tópico aqui vai nortear toda a nossa lição. Então nós vemos aí que os papéis dos pais e das mães, e nós vemos dois exemplos aqui, professor, na verdade três. O primeiro casal Adão e Eva, o segundo Eli, o sacerdote Eli e a sua família, e o terceiro, o profeta Samuel, também sacerdote e a sua família. São exemplos típicos da ausência da autoridade do pai e também uma negligência na formação dos filhos. Preocuparam com algo, sim, muito importante, preocupar com a obra de Deus, mas e a família? É, não, não pode faltar tempo para os filhos, né? É, já, já está comprovado, né? Isso é muito recente, é, estudos que comprovam isso são muito recentes, mas é, você vê desde o começo da história, está falando aqui da primeira família, né? isso é um tanto evidente, é, que uma educação efetiva, ela precisa ser afetiva. Né? É, não se educa é, direito sem afeto. Uhum. Não, não dá para instruir satisfatoriamente sem contato, sem conexão, né? e para isso precisa de afeto. Uhum. E aí a figura do pai aqui é essencial, porque é, embora ensinar... Né, conduzir, inaugurar o caminho da criança, instruir, seja papel dos pais, né? é, um conjunto, né? o pai e a mãe, é, cabe ao pai um, uma, um papel que é primordial e que é essencialmente do pai, que é o, o de corrigir algumas rotas, o papel de autoridade, né? uhum. a disciplina com mais autoridade, é uma figura que deve ser uma figura de autoridade, né? e aí quando isso falta, quando isso é negligenciado, quando isso é dispensado de alguma maneira, é, o prejuízo é certo. Né? Então, é, o papel do pai não é muito simples, né? não é nada fácil você é, corrigir é, e ainda assim ser afetuoso. Né? Mas a própria escritura mostra como fazer isso. Né? Se a gente tivesse tempo de discutir alguns textos aqui, né? a, própria, a própria palavra de Deus mostra as diretrizes para fazer isso. Né? Corrigir com afeto, exercer autoridade com amor. Né? O próprio Deus que é pai e é pai nosso, ele faz assim, né? ele corrige aos que ele ama. Né? Então ele faz isso com afeto, com, com amor. E o papel dos pais é o mesmo, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária né? uhum. é, para a gente entregar para a sociedade pessoas melhores. Né? Porque o que a gente está vendo hoje é justamente o oposto disso. Né? Delega-se para todo mundo a educação dos meninos, né? mas as figuras que devem fazê-lo mesmo às vezes se omitem, às vezes deixa por conta de celular, da tia da escolinha, né, da, da professora da IBD e vai terceirizando. E aí o prejuízo vem depois, para a própria sociedade. Verdade. A terceirização, ela funciona para alguns pontos, outros não. É. A educação, por exemplo, é um ponto que não deve ser terceirizado, isso é responsabilidade dos pais, né? dos pais. Muito bom. Bom, professor, antes da gente encerrar esse primeiro bloco aqui, vamos falar um pouquinho da falta de autoridade no lar. Tanto os sacerdotes Eli quanto Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. É, no contexto atual, a história se repete. Bom, nós poderíamos ler tudo isso aqui, mas nós vamos pelo exemplo bíblico da nossa leitura bíblica em classe. Os filhos não repetiram o mesmo exemplo dos pais. Foi uma deficiência, né, professor? Isso aí não tem o que se discutir, né? Claro, é responsabilidade de Ofenip, né, a Joel, Abias. A responsabilidade deles é, é bem clara, né? Mas é, talvez, talvez a a história fosse diferente, né, se houvesse um cuidado maior é, por parte dos pais, né? Outra coisa que preocupa, professor, é essa autoridade. Você já falou isso aí? Não é uma autoridade violenta, não é violência, mas é uma autoridade exercida com amor, com afeto. Você já citou isso, já explicou isso muito bem. Porque hoje muitas das vezes as pessoas acham que para educar um filho tem que espancar, tem que bater. E hum. a igreja é contra, a bíblia é contra esses atos de violência. Nós não podemos aplicar isso. Mas uma boa correção, uma correção com autoridade, uma instrução sábia... E senta aqui, meu filho, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E em alguns momentos até aplicar uma disciplina, isso é bíblico e necessário. Porque hoje se a gente vê bons exemplos de homens e mulheres que estão na, na ativa, é porque tiveram um pai e tiveram uma mãe presente. E eu vou te falar um negócio que talvez pode até assustar. Eu conheço muitas pessoas boas que estão na ativa hoje também e que não tiveram a presença de um pai ou de uma mãe ali ativos na vida deles mas tiveram alguém próximo que orientasse, é, que buscasse aí. Alguma, Alguma figura de Alguma figura. Eu penso assim que é, essa descoberta é bem recente, né, é, em termos científicos, porque eu penso, por exemplo, algo que norteia né, a educação de muitos filhos até hoje, né, pais que, que de forma instintiva, ou porque aprenderam assim, então é uma influência que eu vejo que veio da década de 30 do século passado, em 1928, né, John Watson, um psicólogo americano, ele escreveu um livro né, sobre o cuidado do, dos filhos e da criança, né, o cuidado do bebê e da criança, é, e ele, esse livro foi tomado como base Desde a década de 30 do século passado até hoje, muitos tomam isso hoje como base para a educação. Em alguns países, isso é, é leitura obrigatória e coisas do tipo, até hoje. né Mas é, ele ensina nesse livro dele, eu eu anotei o, o nome: né Cu seria algo como Cuidado Psicológico do Bebê e da Criança. Né? Uhum. Traduzindo aí, seria algo assim. É, um livro de 1928. Até hoje, Norteia, ele dizia nesse livro coisas como nunca abrace, nunca beije o seu filho, uma criança. Né? No máximo, você dá um beijinho na testa na hora de dormir. Né? No máximo, você aperta a mão dele de manhã, quando ele levantar. No máximo. Esse negócio de ficar abraçando, de ficar beijando. E coisas desse tipo. Né? Era... era porque eles entendiam que a criança representava algum tipo de ameaça, que precisava ser é, disciplinado com reja firme, com dureza e coisas desse tipo. E é, esse tipo de teoria psicológica, até já, porque é um psicólogo, né? esse tipo de teoria já caiu por causa da prática. Na prática se mostrou que não é assim. Né? Inclusive John Watson teve quatro filhos, três deles tentaram suicídio né? Ele cuidou dos filhos do jeito que ele ensinou os outros pais a cuidar dos filhos Ele aplicou isso na própria família né? e três deles tentaram suicídio Um infelizmente né? é, conseguiu, um desses filhos infelizmente conseguiu se suicidar em né? 1958 então, não funciona esse tipo de educação, firmeza, dureza, né? disciplina, sem afeto, sem amor. Né? Para disciplinar, você precisa amar primeiro, <risos> senão a disciplina vai, vai ter um caminho que não é o dela. Uhum. Né? A disciplina correta exige afeição, exige respeito, amor. Né? Então, tem como disciplinar com amor. Né? Existe... Essa possibilidade. Né? A gente pode citar inúmeros provérbios, né? inúmeras passagens bíblicas, desde Gênesis. Ó, provérbios 13, 21. Está né? escrito lá, quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Né? E isso aqui não está falando de violência, de jeito nenhum. Uhum. Né? É, então, dá para corrigir, dá para disciplinar mas fazer isso com afeto, né? com conhecimento, com respeito. É... Pedir perdão quando errar, né? o filho aprende assim. Né? É ensinar as coisas do jeito que elas são. Oh, você, não pode, é... você não pode bater no coleguinha, por quê? Porque é feio? Não, não é assim. Né? Eu vejo a... lá em casa tem uma mãe sábia, né? eu vejo quando ela ensina esse tipo de coisa, ela ensina a... O real motivo por que não pode, né? por que, que você não pode bater no coleguinha? Porque ele vai se ferir, ele vai se magoar, ele vai ficar chateado com você, né? você vai perder uma amizade. É, ensinar do jeito certo, né? porque é feio. Aí a pessoa vai aprender que essa criança vai crescer pensando que tem coisas que ela não pode fazer porque vai parecer estranho, vai soar mal, vai ficar feio. Né? Então, desde que ninguém esteja olhando, talvez ela possa fazer. É, é isso que passa na cabeça de, uhum. de uma criança. Uma criança não tem muito discernimento de certas coisas. Então, ela precisa ser ensinada, guiada. Né? E para isso, a disciplina é fundamental. Né? Mas é uma disciplina que é só dura, é só correção, é só né? não, não vai funcionar também. Não funciona. <risos> É. É, uma coisa, professor, que nós estudamos aqui, é, falamos o exemplo da primeira família, a falta de autoridade do pai, né, terceirizar isso aí, mas tem um outro problema também que a gente vai começar agora e termina no próximo bloco, que é os problemas da paternidade ausente. É, Samuel, Eli, eles eram muito presentes na, na congregação que eles viviam, para o povo, mas muito ausente em casa. Será que essa história não se repete hoje? Pois é. Segura aí que nós vamos falar isso depois do intervalo. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos em instantes.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 Estamos de volta com o seu ADEC TV Hoje nós estamos falando da paternidade A importância dessa paternidade Professor na vida dos filhos, na formação dos filhos E nós, nós terminamos o bloco anterior aí Falando dessa ausência, desse pai ausente é, E eu fiz uma pergunta Será que a história não se repete hoje? É, eu já fiz algumas estatísticas Que é até difícil a gente falar é sobre isso né? É difícil a gente falar é, Como é que eu vou pontuar isso aqui tem pessoas que não estão preparadas para ouvir isso, mas hoje a maioria dos, dos índices criminais, desses pontos que a sociedade não quer tratar, é, desses crimes absurdos que a gente vê por aí, Poxa. Né? É, infelizmente isso acontece dentro e fora da igreja, isso acontece com pessoas da igreja, com pessoas que não frequentam a igreja nenhuma, mas quando a gente vai na ferida, quando a gente, quando a gente vai na base, no núcleo, nós vamos ver a ausência dos pais, a figura dos pais. E eu não estou falando por mim mesmo, mas eu falo com, com dados científicos, com provas de psicólogos, de psiquiatras, de médicos voltados para esse tipo de, de, de análise. E é uma realidade triste, é triste mesmo, porque... Enquanto você vai ver, você vai ver um pai ausente, vai ver uma mãe que não estava ausente, você vai ver que o filho não tem nenhum exemplo a, a, a tirar do pai, a buscar do pai, e o que ele tem são más influências e um comportamento totalmente pervertido, como a Bíblia chama aqui os filhos de Ofini Finéias de filhos de Belial, não conhecia o Senhor. E a, e a impressão na vida dos nossos filhos de quem é Deus, a responsabilidade de colocar isso na vida dos, dos filhos, não é da escola, não é do Estado, não é do governo, é dos pais. É isso aí, é, é muito interessante esse texto de 1 Samuel, né? Quando você vê numa linha o texto dizendo que eles eram sacerdotes de Deus, né? Ou Finés são sacerdotes de Deus. Aí na linha seguinte você vê que eles são filhos de Belial. É, é, é assim, é meio chocante até, né? Porque eles estão exercendo o ofício de sacerdotes, né? Mas é, eles não têm o mínimo respeito pelo que eles estão fazendo, né? Eles não têm é, a mínima consideração por quem está indo lá oferecer é, sacrifício ao Deus eterno, né, prestar o seu culto ao único Deus, e eles é, chegam a, a eles chegam a estragar o culto dos outros, né? Isso <risos> é algo que é impensável para um sacerdote. O sacerdote ele deve facilitar o culto dos outros. né? Ele deve prover meios para que o culto dos outros seja aceitável. né? Ele deve ensinar como prestar um culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. E esses sacerdotes aí, né? eles estão pervertendo o povo, eles estão atrapalhando o culto do povo e... Assim, o povo era unânime, todos né, eram unânimes é, com, com, no que diz respeito à reputação deles. Uhum. Né? É, tinha gente que não estava cultuando mais, não estava ofertando mais ao Senhor por causa da postura daqueles dois sacerdotes. Né? Isso tudo porque eles não foram corrigidos a tempo. Né? se você lê outro provérbio né, 19, 18 é, você vê que há um tempo correto para disciplinar para corrigir né? uhum. ensina, corrige, disciplina enquanto eles ainda são capazes de aprender né? porque depois é, eles vão entrar, num, se você não fizer a tempo, eles podem entrar num caminho de morte e aí não tem mais o que fazer né? já, já passou o tempo do aprendizado, né? Estou dizendo da formação é. de caráter. E a gente sabe que tem. é esse. É, a não é à toa que o Criador colocou esses seres tão indefesos, né, é, tão zerados né, na, na, na responsabilidade dos pais. Não é à toa. Uhum. Por um tempo né, bem específico da vida deles, eles vão ficar né, na companhia dos pais, sobre os cuidados dos pais. Isso não é à toa. Uhum. É, é, porque é, com, é com eles, com esses pais, que eles têm que aprender que eles têm que é, aprender os rumos da vida, né, o, a conduta moral, né, o caráter moral que eles precisam ter diante da vida, é com os pais que eles vão aprender isso tudo, né, e os hábitos que eles precisam ter para ter uma vida excelente, é, isso tudo é papel dos pais para passar para esses infantes, né, para essas crianças. É o tempo certo de aprender é enquanto tá ali. Né? Depois que cresceu é, é o finifinéia, não Verdade. tem muito o que fazer Verdade Bom professor, nós já falamos muita coisa aqui Vamos falar um pouquinho desses tipos de paternidade é, Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família O padrão ético é um só E a ética cristã orienta aos pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos Há pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos é, eu vou dar uma introdução breve aqui, professor. Eu me lembro da, da época de faculdade ainda, é, sempre tinha aquela pergunta, né? Qual o tipo de liderança que é mais eficaz? Então, eu tive um bom professor que falou o seguinte, que o tipo de liderança eficaz é aquele momento ali que você precisa de exercer a liderança. Vai ter hora que vai precisar, vai precisar ser autoritário? Vai. Onde um você viu um filho gritar com o pai? Vai ter hora que você vai, ser, vai precisar de ser mais democrático? Tem mais de um filho, tem dois, três filhos ali. Precisa haver uma, uma, uma solução de um conflito? Tem que ouvir. Então, quando a gente fala desses tipo de paternidade, não é que a gente quer taxar assim esse modelo aqui é o eficaz. Isso vai muito de acordo com a família, vai muito de acordo com a classe social, mas quando a gente fala da conduta cristã, da ética cristã, esse padrão é um só. Nós estamos falando da palavra de Deus. É. É. Aí não tem, não tem curva, não. Você vê esses padrões aí, né? Tem dois extremos aí, né? Uhum. O, a paternidade autoritária, a gente já falou aqui, né? Como uhum. o exemplo lá do John Watson, né? Uhum. Um filho, em 1954, né? um filho acabou se suicidando porque teve esse tipo de... de de influência paterna, esse tipo de educação. É, e, e, no outro extremo, você vê uma paternidade permissiva. Né? É, nada é reprovado. Uhum. É, reprovado de fato, porque às vezes fala, meu filho, não pode fazer isso. Uhum. isso Mas e aí? Que efeito isso surge na vida, uhum. de, isso surte, né? Que efeito isso surte na vida de, de, de um menino que não não entende muito bem como a vida funciona, né? às vezes precisa ser mais efetivo né? é, e a gente já falou que que tem uma um, uma sinergia aí né? entre o efetivo e o afetivo, né? uhum. é, então é, o ideal seria seguir esse caminho do meio, né? é, a disciplina tem que vir, né? a correção no momento no momento adequado uhum. né? e tudo com muito cuidado, afeto e amor. Né? Uhum. Então não é nem permissivo, e nem, é, nem ofensivo, nem autoritário demais. Né? Seguir o caminho do meio é, é a recomendação bíblica. Né? Uhum. Porque a, a negligenciar esse tipo de, de, de autoridade, esse tipo de ensino, que é um ensino bíblico, é, se você lê Gênesis 18, 19, você vê que os pais que negligenciam isso, eles estão é, abrindo mão de promessas de Deus, né? Abrindo mão de bênçãos de Deus. É, Deus, Deus tem algumas promessas, algumas bênçãos que Ele libera, mas é, para que essas promessas venham, para que essas promessas sejam alcançadas, precisa obedecer, né? É, e aí, no caso de Gênesis 18 19, é uma obediência ao ensino. Né? Ele escolheu alguém para ensinar aos filhos, né? para instruir, apresentar o caminho de Deus para eles. Né? E quando esse alguém não faz isso, ele está abrindo mão dessas promessas todas, dessas bênçãos todas. E essas bênçãos não virão por causa desse tipo de negligência. Né? Então o negócio é muito sério, né? É, Pais que têm essa postura é, negligente, precisam saber disso. Né? Estão deliberadamente abrindo mão de promessas de Deus, de bênçãos para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para os seus filhos. Né? E estão fazendo isso. É, se não era consciente, agora é, né? é. Estão fazendo isso, escolhendo isso. Eu não quero essas bênçãos, eu não quero essas promessas. Né? Por isso que eu não ensino os meus filhos. É, tá, está negligenciando um caminho que foi traçado por Deus que vai deliberar ali uma série de bênçãos e está trazendo uma consequência enorme para dentro de casa vamos falar algumas, algumas, algumas coisas aqui professor quando a gente olha a lei é, para muita gente a lei já prescreveu a lei já passou, nós estamos no período da graça não precisa olhar mais para a lei já, já temos inúmeros programas aí falando sobre isso a lei a lei a lei moral, ela continua em plena evidência. Né? Agora, quando a gente fala, quando a gente olha para isso aqui, que a responsabilidade da mãe é ensinar o filho, do pai de prover, etc, etc, tem uma série de coisas ali, é, muitas vezes a gente para para pensar que nós estamos errando na transmissão desse conhecimento aos nossos filhos, aos pequeninos. Foi exatamente o que aconteceu aqui. É, por eu não ser tão presente, muitas vezes eu uso de autoridade e por eu ser muito presente e não conhecer de fato o externo eu sou muito permissivo é. a gente a gente deve é, é, o bom é que a gente tem um Deus que é Pai né é, uhum. Deus é Pai é, até o, o nome de um desses rapazes aí né filho de Samuel Abias né o Senhor é Pai né mas, uhum. no caso ali pai, meu Pai né uhum. mas é o Pai é nosso né? Jesus ensinou isso né é, e esse Deus que é Pai, ele disciplina, ele corrige. E ele não deixa de é, dispensar graça, misericórdia, amor, uhum. né? é, mesmo no ato da correção. Então, é, está escrito lá em Hebreus 12, né? parece que é verso 6, né? que ele disciplina, corrige aqueles que ele ama. É, então, é, é o modelo perfeito de Pai que a gente tem. E se a gente... É, seguir esse modelo, né, a gente vai ter sucesso tá no, no, no né? cuidado dos nossos filhos Professor, nosso tempo está quase mandando a gente parar e é uma lição tão boa como essa Eu reforço um, um convite que você fez bem lá no início Você que está disponível aí, participe com a gente num domingo As nossas escolas presenciais, elas acontecem em todas as nossas igrejas Todas as ADECs, todos os domingos de 8 às 10 da manhã Vem fazer uma visita para a gente, nós vamos ficar muito felizes em ter você com a gente aqui em qualquer um dos nossos tempos da Assembleia de Deus. Bom, professor, finalizando a nossa lição de hoje, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. É, primeiro, omisso para com os filhos. O segundo, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. E terceiro, tratamento inadequado. É, precisava de muito tempo para falar sobre isso, mas a omissão para com os filhos, fazer vista grossa, professor, isso está trazendo muita gente à ruína, muitas famílias à destruição. Os filhos pecam, pecam, pecam, pecam, e o pai faz de conta que nem vê, é, é, há esse relapso, há esse descuido, essa displicência e os filhos crescem, e daí a pouco são péssimos exemplos para a sociedade, e a responsabilidade disso aí é dos pais. é. Essa omissão aqui, né, 1 Samuel 212 12, é, lembra o que a gente acabou de falar aqui de Gênesis 18, 19. É, é, quando você pratica esse tipo de omissão, você abre mão de bênçãos de Deus. Né? Uhum. E é, você pensando no Provérbios 19, 18, também, além de abrir mão das promessas de Deus, você pode estar entregando seu filho à morte, a um caminho de morte. Né? Então a gente precisa fazer essas conexões. É... Você, você vê o texto dizendo que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor, apesar de serem sacerdotes do Senhor, não conheciam o Senhor. Por que, que eles não conhecem? Né? Por que, que eles são filhos de Belial? Imprestáveis, inúteis, inúteis né? sem proveito nenhum, não servem para nada. Por quê? É, não foram corrigidos a tempo, agora não tem o que fazer. Então eles, eles estão nesse, nesse caminho de morte para o qual eles não prestam, não servem, não... agora não tem mais o que fazer, né? é a inutilidade, é a falta de proveito. E aí, né, isso tudo ocasionado pela omissão, a omissão de um pai que não corrigiu a tempo, né? não, não, é... não desviou do caminho mal para trazer para o caminho da justiça a tempo. Uhum. Né? Isso é papel do pai. Né? E, e às, vezes isso, às vezes isso precisa ser feito com, aos, aos trancos e barrancos mesmo, né? na expressão popular. Sim, sim. Não é violência. Mas é, às vezes é preciso forçar um pouquinho. Né? Peraí, se eu não fizer isso agora, né? se o meu filho não sofrer um pouquinho agora, e né? eu estou falando de sofrimento assim que a vida impõe, não estou falando de porque às vezes as pessoas interpretam o que quiserem do que a gente está falando, né? Uhum. É, então é privar ele de algumas coisas, né? É, Cerciar eles de, de algum de alguma coisa que eles gostam, para que eles voltem para o rumo, para o caminho, porque se eles continuarem ali, né? Eles vão entrar nesse caminho, né? O caminho de Joel, de Abias, de Ofení, de Finéias e aí vão se tornar inúteis, imprestáveis, sem proveito nenhum para a sociedade, para a família, para Deus, né? É, e isso é um caminho trágico, né? Então é, é essa essa omissão é que gera isso, né? Essa omissão, esses esses moços, né, ofnifinéias, não conheciam a Deus porque apesar de verem o pai constantemente diante de Deus, eles não foram corrigidos quando se desviaram, né? Quando é, escolheram outros caminhos que iam levar eles para esse caminho de morte, Bom, eles não foram corrigidos. A rota não foi é, traçada de novo, né? O GPS não corrigiu a rota e aí foi tarde demais, né? Bom professor, é, agora eu falo como pastor, como um pai também, mas mais como um líder espiritual agora nesse momento. É, eu já ouvi reclamações e algumas sugestões contrárias aos ensinamentos da igreja que a igreja ensina o que está na Bíblia, ou pelo menos deveria ser. Algumas igrejas não estão nem aí para a Bíblia, mas uma igreja séria vai ensinar o que está na Bíblia. Aí eu já vi algumas, algumas sugestões e algumas colocações de alguns pais e de algumas pessoas da sociedade, como profissionais de diversas áreas, criticando esse tratamento da igreja, a forma de ensinar os pais a cuidar dos filhos. Você não pode fazer isso, você não pode usar com violência, não é violência. Você não pode corrigir, você não pode tirar essa criança, um monte de coisa. Mas... Eu falo isso com conhecimento de causa. Você também está com a gente, você sabe disso. Quando alguém cai no mundo das drogas ou do crime, aí a conversa muda. Uhum. Ah, espera aí. A igreja tem um padrão judaico-cristão. Ah, a Bíblia é muito exagerada em alguns pontos. Mas quando esse indivíduo cai nas drogas ou cai no crime, aí o sofrimento é de um exponencial gigantesco. E aí a sociedade não fala nada. Aí usa aquela frase, que bandido bom é bandido morto. Mas por que, que não cuidou antes? Por que, que não trabalhou antes? Aí esse relapso, esse descuido do pai antes, isso vai ser pesado agora na conta do filho. Será que na hora da gente mudar isso, mudar esse, essa, essa fala que é muito ruim, mudar esse comportamento dos pais, está na hora da gente reverter esse quadro. E, e o papel da igreja vai até além disso. É bom o senhor lembrar, né? Porque... É, o que a gente vê na sociedade hoje são pais perdidos né? uhum. e às vezes até dentro da comunidade cristã também né? verdade tem é, que ser é, dito. O, é o que a gente vê e, e aí é, tem um outro lado que são pais assim, que não, não tiveram esse tratamento, não aprenderam né? uhum. e aí tomaram um caminho o pai que está no mundo das drogas o pai que é traficante a mãe que se prostitui né? Uhum. Tem crianças hoje é, nesse contexto. E aí você vê, são crianças que, aonde chega, rouba a cena, porque né, uma escola inteira não dá conta de corrigir um menino, né, porque ele não tem isso, ele não tem a figura de autoridade na casa dele. E aí entra o papel da igreja. Né? Uhum. É, será que não tem na igreja bons pais que podem adotar de alguma maneira um filho desse, né? adotar mesmo que emocionalmente, uhum. é, não estou falando de correr atrás do apés, que isso vai dar um trabalhão, né? Mas o menino está perdido, né? O menino está perdido, o pai é traficante, a mãe se prostitui e o menino vai para a escola por um milagre, né? Não, não se sabe como ele está lá na escola, né? Às vezes uma figura de uma tia, de uma avó, de uma avó, algo desse tipo. E a igreja pode, né, de alguma forma, contribuir para que esse menino tenha, sim, uma figura de autoridade. Uhum. Né? É, alguns bons pais podem chegar mais perto, né, que estão perto desse, dessa criança, podem chegar mais perto e se oferecer para ajudar. Uhum. Né? É, eu posso levar o menino na escola, é na mesma escola do meu filho. Posso levar ele, posso trazer, sem problema. Né? Uhum. O, senhor, o senhor me permite? A senhora me permite? Eu faço isso. Né? E aí, isso é uma oportunidade de ensinar esse menino, né? de mostrar para ele que tem uma outra vida, que tem uma outra realidade, né? além dessa que se apresenta para ele, que é terrível. Verdade. Né? Então, é o papel da igreja. às vai vezes muito além, né? Às vezes vai muito além e às vezes a igreja está... Né? É, tranquila, suave, de boa, né? bem confortável. Hoje tem tudo, né, professor? É. Hoje tem tudo. Bom, gente, nós encerramos a nossa lição de hoje falando é, da isenção da responsabilidade de maior para os filhos e a consequência que isso trouxe para os filhos e também do tratamento inadequado. Qual que é a melhor forma de nós buscarmos um tratamento adequado para a nossa família, professor? Já falamos, é a palavra de Deus, né? É, os parâmetros estão aí. Exatamente, são bons ensinadores, tem muitos profissionais aí que podem ajudar também, né? Havia sempre aquele preconceito, ah, não pode passar por uma terapia, não pode ir num psiquiatra, não pode ir num profissional, pode sim, deve, deve. E tem muitos profissionais bons que auxiliam na formação da família. E a gente precisa usufruir de todos esses benefícios, né? Somente no momento que nós estamos vivendo hoje que os pais estão perdidos com algumas situações. E a verdade é essa. É. Obrigado, professor, por hoje, tá? Amém. Ficamos aqui com mais essa lição e espero que Deus tenha falado ao seu coração, porque falou profundamente ao nosso. Isso serve de parâmetro para nós criarmos as nossas famílias e criarmos os nossos filhos. Deus te abençoe e até a nossa próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. Música